Pois é. Tá, tá perseguindo direto, entendeu? E, e secaram o parente lá, só que não conseguiram, entendeu? E chegaram assim, encostaram perto, da, perto, perto de mim e viram duas pessoas, né? E o que fazia operação, operação no nosso território e é o que é o Vamos! é o que é a voltava para trabalhar. a gente se organizou, a gente começou a fazer ação nós, no território. Aqui era uma entrada dos madeireiros e hoje não tem mais. Você sabe que a gente não quer que venha de madeira. Vocês Mas estão puxando ele. seis dias assistindo? De pé agora. Agora vocês vão de pé. Nós vamos tocar no, esse caminhão, vocês vão tomar prejuízo também. Assim como nós pegamos prejuízo, é. vocês hoje... Ei, ela hoje pra não dá para nós, no carro, não? Não. Vamos de pé? Não como é o nome dele aí? É o Cormo, tu sabe quem é ele. Não. Cormo de onde? Cormo de onde? De onde, Dimi? Do Guilherme, homem. Tem que falar. O que ele faz lá? O Cormo é madeireiro, senhor. Rapaz, você com ele para ele. É, Era nós pra, todo a, mundo pai. aqui. porque assim, aqui eles fez a armadilha, né, a estrada principal aqui, aí tem um do areal aqui. Eles fizeram esse, esse caminho aqui, aí, aí. pra fazer a armadilha, aí eles deixam a moto bem aqui, esse lugar bem aqui eles guardam a moto. Aqui, aí que aconteceu, 6 horas da tarde, Zé vindo do grupo 1 aí eles ele mandaram parar aqui. Ele falou pra ele, para aqui, é isso. Aí seguiu a viagem, quando passou do cara e atirou na costa. Passou voando, acho que não atirar não, né? Tira, passou voando, o cara tirou, tá! Aí o José falou e pegou bala que vem aqui nas costas. Tá doendo pra ele, ele falou aí, vem quase 80 metros, ele não parou e caiu de uma garoto de moto Tá bravo com ele, né? Aí dias parou, não aceita mais para liberar a né, madeira para eles, entendeu? Por isso está bravo escondido aí, entendeu? Aí mandou ele uma <coughs> pistoleiro, né? Marcar ele. E não caças aí, e aí, e aí, e e aí, e aí, e aí, e e as caças era difícil aqui perto hoje não perto aí tem caça tem tem porcão do mato né porcão tem catitu tem ando anda tem muito aqui mas no mato não deixa crescer aumentar né jabuti hoje tem muito aqui peixe também no rio aqui mesma coisa quando o pessoal explorava aqui, muito caçador, muito pescador. Hoje não, não tem mais pescador. Nós tiramos tudo. Isto. Na verdade, essas pessoas não é só daqui, vem de fora. Como tinha movimento, o pessoal vinha chegando mais perto. Como nós fechamos tudo, foi embora. Essas pessoas que trabalharam, exploraram... E hoje eles são inimigos da gente. Então, nós fizemos nossa parte. Fizemos nossa parte e o governo, do Estado, o governo federal também tem que fazer a parte dele vai na frente Eu não não eu